Saudação, internauta! Seja bem-vindo! Eu me chamo André e você está no Obliterando Jogos! Hoje, Yu-Gi-Oh! Power of Chaos! No último episódio, nós enfrentamos o Yugi. E agora, vamos enfrentar o Kaiba! É hora do duelo! Muito bem, minha vez! Eu descarto o Dragão do Trovão, assim posso pegar duas cópias do baralho. Em seguida ativo as espadas da Luz Reveladora. Agora não poderá atacar por três rodadas. Coloco uma carta e termino a jogada. Minha vez. Invoca o Tomate Místico. Tomate Místico, ataque! Activate negate, attack I am my turn. I activate my spell card. Não tão rápido. What? Ativa Ativar a carta armadilha. Waboku. Essa não represents pride white dragon. <risos> Minha vez Coloca uma carta virada pra baixo Faça Você atacou o tomate místico Graças ao seu efeito eu posso invocar A bruxa da floresta negra muito bem. Quando a bruxa vai para o cemitério, eu posso pegar um monstro com até 1.500 de defesa do baralho. Minha vez. Coloco uma carta e termino a jogada. Ativar a carta armadilha. Tufão de ataque. Minha vez. Coloque o monstro na defesa e termina a jogada. To serve me? Well, you're about to find out. I soul Essa não, mudança de alma! Eu ativo! So, you're a spell card. Recuperação de monstro! E agora posso embaralhar todas as cartas de volta no baralho e sacar uma mão completamente nova. E como você ativou a mudança de alma, não poderá atacar nessa rodada. Minha vez, eu ativo a carta mágica. <risos> so, you're a spell card. Destruição de cartas. Essa carta força a descartar todas as cartas da mão e sacar o mesmo número de cartas que foi descartado. Em seguida, Caridade Graciosa. So, you're a spell card. Que me permite sacar três cartas, contanto que descarte duas. E agora a minha carta mágica favorita: Escolha Difícil. Essa carta me permite mostrar cinco cartas do baralho para o adversário. E ele tem que escolher uma dessas cartas para vir para minha mão. E agora a carta mágica Goblin Experiente, que me permite comprar uma carta, dando mil pontos de vida para o adversário. Don't tell me you're to it. Monstro que renasce! What? Para trazer do cemitério a Rainha do Cosmo ao ataque! Ah, that hurt. E agora joga a carta mágica Cova Rasa! So... You're activating a spell card. E agora ambos podem trazer um monstro do cemitério para o campo. E eu escolho a Bruxa da Floresta Negra. Inscreva-se e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Isso não vai ficar assim não. É agora o Luka! Vamos lá, baralho! Não me decepcione! I end my turn! Agora! Beleza! Era a carta que eu precisava! I switch it to attack position! Prepare to feel the touch of cold steel! As I summon my force raider! <risos> Eu baixei o sangar! E graças a ele, eu completei o quebra-cabeça! Eu invoco! Exordia, o proibido! O Ah, moleque, na última carta! Então é isso! Muito obrigado por ter acompanhado até aqui! Se quiser mais vídeos como esse, não esquece do like!